Pessoal do canal, de novo aqui no, na série aí de, de vídeos curtos que a gente vai fazer, é, vou passar aqui uma, uma dica, que dica aqui, ó, com essa maquininha. Não só com essa, né? Isso aqui é uma uma 3 três facas, né? Bem antiguinha, as melhores que tem, né? Pequena. É, menos de 1 um metro por 16, 17 de largura né? Ideal para quem tem oficina pequena mesmo O pessoal usa aí essas outras planas também Da Rase, se não me engano, né? pequena também Pessoal que mexe com o pad é... Então aqui, ó, só um toquezinho aqui hoje Para o pessoal que tem, ou, é, ou desse modelo, ou maior né? Ou quem está começando, isso é mais para quem está começando aí mexer com esse tipo de máquina. Pessoal, a máquina é muito perigosa, tá? Isso aqui, ó, é um veneno. Isso aqui machuca muito se você vacilar. Então, vamos lá. É, a dica que eu quero passar é o seguinte. É, na verdade, a gente vai fazer o desempenho dessa tábua aqui, né? Isso aqui é uma lateral de cama, né? Uma travessa de cama. Vocês podem ver que ela tá bem penada aqui nesse ponto aqui, ó. Ela tá curvada essa tábua. Né? Vem aqui. A gente vai trabalhar nela aqui. Vai deixar ela igual essa outra aqui que a gente já fez. Ó. Também tava com o mesmo problema. A gente já trabalhou nela, tá vendo? Deixar ela bacaninha. Deixar ela no jeito pra levar naquele cara lá, ó. Depois ela vai vir aqui pra esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o top. Mas pra ficar um trabalho perfeito, né? Tem que passar ali primeiro. Pra ficar bem alinhadinho. Pra ficar um trabalho... Filé, então pessoal, okay? a primeira dica é o seguinte: a é, primeira dica, na verdade, é uma dica para você trabalhar bacana nessa máquina. Aqui, ó, não vou mostrar a marca, tá? Siliconezinho spray para deslizar ali bacaninho. fica muito, muito bom de trabalhar. Essa mesma dica eu uso lá no desengrosso. E essa travessa tem uma curva aqui, ó, no meio. A gente vai. Nessa maquininha aqui, nessa, nessa máquina aí, a gente vai alinhar isso daí para depois levar no um desengrosso, beleza? É, eu vou dar a primeira passada, vou parar e vou passar uma dica bacana aqui. Pessoal, então, para eu passar a primeira dica, eu tinha que fazer a primeira passada para vocês entenderem. Vocês podem olhar que a máquina cortou aqui veio até aqui. Ficou esse intervalo aqui sem nem cortar. E começou a cortar mais para o final. Então, é o seguinte, você fez a primeira passada, percebeu que ficou um meio, sem a máquina cortar, se você quiser dar uma agilizada no seu trabalho, você vai tirar um pouco aqui, você vai fazer uma passada a mais, você faz uma passada até ela parar de pegar, e depois você vira a peça e faz outra do outro lado, você vai adiantar bastante o seu trabalho. Beleza? É, a gente vai demonstrar aí na prática e depois a gente fala novamente. Pessoal, com essa ação a gente já adiantou o nosso trabalho bastante, olha só. quando agora já ficou só um pequeno meio aqui, que ainda está um pouco empenado, com mais uma passada a gente já deve deixar no ponto de trabalhar. No ponto de ir pelo desengrosso. Lembrando, né, que vai ter gente que vai falar assim, ah, mas você não está nem preocupado com o esquadro da peça. Nós estamos preparando essa base, depois a gente vai passar ela de topo para esquadrejar, Beleza? Então vamos lá. Então aí pessoal, ó, como eu falei, essa pequena falha aqui que sai depois lá no, no acabamento, no desengrosso, a peça ficou alinhada, perfeitamente alinhada, e o próximo passo agora né, é passar aqui de topo para deixar esquadrajado. mas como o foco era isso daí, eu não vou nem alongar mais o vídeo. Lembrando que quem puder deixar o like pra gente, dar um curtido aí, compartilhar, né deixar o um comentário, será muito bem-vindo. Lembrando pessoal, outra dica bacana aqui ó, muito cuidado com a mão aqui ó, não deixar o dedo de lado, não deixar o dedo no topo da peça quando estiver terminando o corte aqui ó, não ficar com o dedo dessa forma, o ideal é que se use... Uma... Uma peça né, para empurrar isso daqui. Mas se você não vai usar a mão sempre nesse formato aqui. Nunca deixar a mão para cá, nem de lado aqui. Nem atrás, nem de lado. Beleza? Isso aqui machuca muito. Isso aqui é muito perigoso. Tranquilo? Então, quem puder deixar o like para a gente aí. Um forte abraço.